ponto de hoje propõe uma discussão sobre o marco civil da internet no Brasil, um projeto de lei que busca demarcar as bases do uso da internet, um marco regulatório dos direitos e deveres dos internautas brasileiros. Criado a partir de uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o Marco Civil tem buscado a participação dos internautas e do público em geral para a sua construção. Teve disponível no site um site especificamente criado para isso, o site do Marco Civil, onde as pessoas poderiam, podiam comentar artigo por artigo. Não precisavam ser entidades, não precisava ser alguém representativo, qualquer cidadão poderia acessar. E foi um sucesso essa, essa, esse, esse processo pelo alto número de, de contribuições que, que ocorreram, o que acabou sendo usado depois no projeto de lei da nova lei de direitos autorais. Também se fez um procedimento parecido e até está virando uma tendência agora os novos projetos de leis, principalmente aqueles que tocam em temas relacionados ao meio digital, todos já têm, têm tido esse encaminhamento, né? o que é positivo, aumenta a possibilidade de participação democrática e de, do cidadão. Esse projeto foi enviado ao Congresso Nacional, ele, tem, ele já teve audiências públicas tá, e o muito interessante é que a, a primeira audiência pública foi feita em Brasília, a segunda audiência pública já foi feita em Porto Alegre e assim ocorrerão oito audiências públicas. Então, além de toda a participação, os deputados que estão incumbidos é, de, de fazer o relatório e, e ouvir a sociedade, estão fazendo um trabalho é, interessante. O Marco Civil é uma legislação que vem sendo discutida já há vários anos e que pretende assegurar os direitos básicos dos usuários da internet no Brasil. É uma legislação que vem, que foi a primeira consulta pública e que depois, ano passado, foi encaminhada para o Congresso, onde agora aguarda a apreciação. Então, é uma lei que visa proteger os usuários da internet, a sua privacidade, as informações com relação aos acessos que as pessoas fazem na internet, aonde clicam, sites que visitam, e também estabelece os princípios gerais da internet no Brasil. O que ela se presta? que tipos de direitos ela tem que respeitar. Ele busca sim criar, concretar as bases fundamentais do acesso à internet, à liberdade, uh, no sentido até de direitos fundamentais. O resto daí vai ver depois. É uma lei que nasce na tentativa de se opor a outros projetos legislativos que tratavam a internet como um ambiente eminentemente criminoso. Então, houve uma, uma sanha legislativa ao longo uh, do, da, da década passada, de 2000 até 2010, em que todo esforço regulador era no intuito de proteger o cidadão do crime. Uh, embora a sanha fosse essa, a intenção declarada fosse essa... O que acabava se verificando é que havia um esforço muito vigilantista, no sentido de cercear liberdades e direitos básicos do cidadão. O mundo, tradicionalmente, ele legisla com relação aos crimes virtuais. Né? Mas, no mundo real, no mundo não virtual, é impossível se pensar uma legislação penal antes de se pensar uma legislação civil. Então, o Brasil adotou essa máxima, né? de primeiro, o direito do usuário para depois nós pensarmos na tipificação criminal. Ele fixando essas bases de liberdade, as outras leis terão que andar em conjunto. Um dos objetivos do Marco Civil é, é esse. Ou seja, permitir que no plano legislativo não, não tenhamos leis esparsas e, e contraditórias. No plano judicial, que os juízes também não julguem de maneira né, totalmente diversa e contraditória. E no plano das políticas públicas também, que o poder público possa ah, auxiliar o cidadão a ter acesso e acesso ao conhecimento, à cultura, para efetivamente exercer a sua cidadania no Estado Democrático de Direito. Não existe um mundo virtual. O mundo virtual é apenas o lugar em que mais coisas do mundo real estão tá se concentrando. Então, não existe um banco virtual. Né? Existe o uso virtual que eu faço do banco real, do meu dinheiro, do meu dinheiro físico real que, que existe, que eu existo e tem algum banco. Por que, que eu digo isso? Né? Porque quando a gente pensa nesse mundo, a gente pensa que as pessoas precisam de segurança para entrar nele. É por isso que o marco civil é necessário. Eu preciso de segurança para saber qual é o direito que eu tenho a usar um serviço bancário virtual. Qual é o direito que eu tenho em traduzir a minha vida pessoal inteira a partir de e-mails, por exemplo. Né? Qual é a responsabilidade que aquele provedor tem sobre a minha informação? Como que aquela minha informação pode ser ou não pode ser violada? Né? Então é muito importante que a gente tenha o marco civil para garantir. Que o espaço que as pessoas vivem de maneira mais intensa hoje, que é o espaço virtual, seja protegido. As pessoas têm os seus direitos preservados nesse espaço. Eu sempre fui um pouco cético quanto à necessidade de se normatizar a respeito da internet nos seus aspectos civis. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a necessidade de normatizar eh, relações decorrentes do universo virtual do ponto de vista do direito penal, as questões do cybercrime... No mundo civil, nós temos um princípio diferente. Em princípio, se pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E, portanto, tudo que se faz, do ponto de vista das relações entre os indivíduos, desde que não seja proibido por lei, é válido. E, nesse sentido, é que tem alguma resistência quanto à necessidade de normatizar essas relações. Eu preferiria dizer que é conveniente que essas relações sejam normatizadas, não que seja necessário. até porque se eu afirmar que é necessário, posso passar a ideia de que tudo o que se faz hoje é feito é, num ambiente de anomia, num ambiente é, sem é, estatuto jurídico e isto não é verdadeiro. Entre as principais mudanças propostas pelo Marco civil está a modificação das regras de responsabilidade dos internautas e dos provedores de internet. O tempo que os dados de navegação ficarão armazenados e o princípio da neutralidade na rede também podem sofrer alterações. O marco civil também estabelece é, a internet como um direito básico, acho que isso é muito importante. Não estou falando de internet grátis, né, mas a internet como o mesmo direito que nós temos a saneamento básico, a energia elétrica, a água potável, né, a internet se insere também como um direito básico, pela importância que ela tem né, na vida de, de todos nós. Né? Então, acho isso é importante é, como direitos que passam a ser estabelecidos a partir do marco civil. No caso da neutralidade da rede, que eu acho que, para mim, é um dos principais pontos polêmicos desse marco civil e que está no texto original que o Poder Executivo mandou para o Parlamento, né? é a garantia da neutralidade na rede. O que é a internet neutra? Né? A internet nasceu neutra e deve continuar neutra. Diferente das operadoras de telecomunicações do passado, o fluxo de informações que circulam dentro da rede, se é um vídeo, se é um áudio, se é um texto, eles são tratados da mesma forma pelo provedor. Isso é, a operadora de telecomunicações ou o provedor de internet não pode discriminar os pacotes que trafegam dentro da rede. Isso é, é o conceito da neutralidade da rede, defendida mundialmente pelos criadores da internet e por várias entidades da sociedade civil. Os provedores podem ter interesses comerciais de liberar determinadas páginas mais e outras menos. Então, uma das garantias do, do, da lei que ela visa é justamente permitir que a banda larga, que o acesso, que a rapidez, que a agilidade né, na tramitação de dados, ela não seja, assim, passada por uma peneira discriminatória de conteúdo, muitas vezes, que o provedor pode fazer. Não é claramente legal porque não está definido isso como um problema, porque não existia antes, é muito recente. Só que agora, a garantia que o usuário não pode ser filtrado, não pode ter a sua conexão é, alterada por causa de uma aplicação que ele está usando, ou seja, o princípio da neutralidade da rede vai ser garantido. E também o Marco Civil ele, eh, tenta deixar claro eh, qual o papel né, dos provedores de serviços e provedores de conteúdos na internet. Né? Muitas vezes a gente vê aí juízes né, determinando responsabilidades aos provedores de serviços e aos provedores de conteúdos em cima de delitos ou crimes cometidos pelos seus clientes. Na medida que esses provedores eles têm a responsabilidade sobre os delitos e crimes cometidos pelos seus clientes, significa que eles têm carta branca para quebrar a privacidade e vigiar as comunicações dos clientes, né? porque não seria correto eles serem responsáveis por um conteúdo que eles desconhecem. Seria o mesmo que responsabilizar a operadora de telefonia móvel né? pelos crimes eh, feitos de dentro de presídios por presidiários que comandam quadrilhas. Uma das principais críticas que o Marco Civil vem recebendo é de que ele pesa demasiado em prol das liberdades dos usuários, então, criando um ambiente... Com poucas, com poucas regras com poucos controles, é, isso de parte dos críticos é, em contraposição à possibilidade de retirada de conteúdos ou de, mesmo de identificação né, de quem está cometendo o que num ambiente digital. então por exemplo, de acordo com o marco civil, os provedores têm que guardar os dados por um ano. muita gente entende que esse é um prazo muito curto. É, também, de acordo com o Marco Civil, na, na versão atual, isso ainda está em aberto, está sendo discutido, é, a obrigação de guarda é apenas os dados de conexão, sem os dados específicos de acesso por onde a pessoa navegou e as, as aplicações que a pessoa utilizou. Então, isso, por parte de quem defende liberdades individuais, é muito positivo. É, Para aqueles que, eventualmente, estão preocupados em buscar responsáveis por determinados atos, é uma complicação. Na verdade, talvez seja pior do que a situação atual. A polícia tenta convencer os, o legislador hoje, é, formando opinião justamente no sentido é, de que quando se preserva essa informação no provedor, é, indiretamente também está se garantindo direitos e garantias individuais ou coletivas até. Por quê? porque que a gente vai ter condições de apurar um determinado crime. Se o provedor não tiver mais essa informação a tempo, certamente eu, vou, eu não tenho justificativa à vítima né, para chegar à autoria de um delito praticado pela internet. Os pontos mais polêmicos tratam da guarda de dados, que pode, para alguns, tirar a privacidade, pode promover algum tipo de censura e aumenta a responsabilidade dos provedores, que terão que guardar os dados. Isso ainda não ficou claro no marco civil da internet, se é uma obrigação do marco. Nós vamos discutir através dos seminários, estamos pensando inclusive na possibilidade de discutir a guarda de dados através de um outro projeto de lei. A criação de um marco regulatório que assegure direitos e deveres aos internautas vem na contramão de uma tendência de proibições que vigora atualmente. Ao contrário de muitos países, a legislação voltada para a internet no Brasil pretende ter um caráter mais civil do que criminal. As leis se aplicam tanto à internet como à televisão, ao ambiente público, às nossas casas. A internet não é um campo separado do resto do país no sentido de, de necessitar de leis específicas, se não, se não houver uma lei específica para a internet, não há uma lei é, que a regule. Não é verdade. Então as leis que já existem hoje quanto à liberdade de expressão as normas né, que já existem quanto a isso, as normas que já existem quanto à propriedade intelectual, proteção de direitos autorais, etc. E mesmo quanto a alguns crimes, elas vão se aplicar também na internet. O problema começa a acontecer quando são situações novas, situações que a gente não consegue fazer um paralelo com o que já estava regulado eh, no ambiente não digital. Por exemplo, a questão da invasão de sistemas, por exemplo, a, a derrubada de servidores, os vírus, esse tipo de circunstância, realmente, aí tem um vácuo legislativo e, e ele precisa ser preenchido. Né? Aqui no Brasil também há uma discussão muito forte. Né? Há, há 13 anos, uh, tramita um projeto é, na, na Câmara dos Deputados sobre criminalização de crimes digitais. O projeto de lei 84/99. Tem lá algumas previsões é, penais no sentido de que poderia ser incriminado até quem baixa a música da internet. Um simples ato de baixar a música sem aquela intenção de, de comercializar. É, e isso é questionado, porque isso inviabilizaria o crescimento da internet, a evolução da internet. E o projeto, esse 84-99, ele é bastante é, discutido por não ter justamente um marco civil da internet hoje, ou seja, uma lei, um, uma lei complementar disciplinando o que, que são direitos e deveres na internet. No momento em que se definirem direitos e deveres na internet, segundo essa lógica, em que se poderia fazer incidir a questão penal. O projeto uh, 8499 do, do Azeredo, ele eh, tinha um, muitas brechas para inter, interpretações dúbias, o que poderia, inclusive, paralisar a internet de alguma maneira, uh, se fosse mal usado, né? Porque, bom, o que o que o que se se comentava muito, que é um acesso indevido, né? O que era muito vago, né? Um acesso indevido a um dispositivo informático, que era um do, dos artigos. Eu copiar, ter um CD em casa e copiar as músicas pro meu iPod. Isso é um acesso indevido porque afinal a lei de direito Autoral me diz que eu não posso reproduzir o conteúdo a lei do do, do, do senador Azeredo, e agora deputado né ele ela era muito vaga nesse sentido e o Marco Civil ele ele veio para dar mais coesão e pensar numa lógica a partir da responsabilização e não da criminalização a caracterização pelo pelo pela lei do Azeredo, pelo ai 5 de condutas muito cotidianas, como crimes, torna metade dos brasileiros criminosos. A lei do Azeredo ela foi discutida a partir dos crimes. É por isso que ela não tem êxito. Só que eu quero deixar bem claro uma coisa. O Azeredo tem discutido conosco a internet. Nós achamos... É, da mesma maneira que a proporção é, do, da internet que é discutida a partir dos usuários e do acesso à rede, ela tem que ser comparada à proporção de crimes e é por isso que nós discutimos a partir dos direitos dos usuários, nós também queremos discutir é, com o Oseredo e com os partidos políticos, porque é uma coisa de todos os brasileiros e brasileiras. Nós estamos envolvendo, envolvendo todos os partidos políticos nessa discussão. O Brasil está trabalhando o marco civil, e na hora que ele aprovar o marco civil, ele vai dar um conjunto de garantias que, sinceramente, se nós fôssemos um pouco mais ousados, a gente poderia tra trazer muitas empresas que querem garantias de funcionamento para aqui para o Brasil. Porque hoje, por exemplo, quem tem site hospedado nos Estados Unidos, é, porque é mais barato, pode ter o seu conteúdo desaparecido de um dia para o noite eles aprovaram o CISPA, que é uma lei de ciberinteligência. Sem ordem judicial, se eles considerarem que você violou uma série de elementos da, ou que você está soldo é, da, da pirataria ou, ou do terror, eles vão bloquear o seu conteúdo. E você, aqui, tendo que é, colocar um advogado para recorrer disso nos Estados Unidos, Entenda, a situação é muito complicada. Então aquele país das garantias democráticas, da, li, aquele país liberal, foi um dia. Hoje nós temos condições democráticas melhores do que muitos países do mundo. Agora para isso a gente precisa é, finalizar a aprovação do marco civil. Em janeiro agora desse ano de 2012, por exemplo, no, no, congresso, no congresso americano, Quase foi aprovado a lei chamada Sopa e Pipa, que eram duas leis que tratavam de propriedade intelectual e direito autoral com um caráter extremamente punitivo, né? um caráter extremamente regulatório no sentido de é, cortar a conexão se há suspeita de download um ilegal, de perseguir pessoas com suspeita de pirataria. Isso pode gerar uma certa paralisação é, nas práticas comuns na internet. Essas regulamentações como o como, como SOPA, por exemplo, elas em princípio funcionariam nos Estados Unidos, mas elas têm uma interferência aqui no Brasil também. Por que isso acontece? Porque uh, lá nos Estados Unidos se prevê que o simples fato de acessar determinados sites que possam ser considerados, uh, como se dizia na época da ditadura militar aqui no Brasil, subversivos, vamos dizer assim, Uh, isso interfere também nas pessoas de outros países que entrarem uh, num servidor que contém algum site considerado proibido, vamos dizer assim, seja pelo governo dos Estados Unidos seja por alguma empresa que tenha uh, uma relação forte com o governo o resto do mundo tem um padrão muito norte americano que é o padrão de criminalizar práticas movidos pela indústria do copyright né do direito autoral então o mundo não pensa internet a partir dos novos padrões de desenvolvimento que a sociedade passou a ter a partir da internet né pensa a partir de um padrão velho por exemplo na França é ex-presidente que, felizmente, perdeu a eleição, aí o Sarkozy, ele, atendendo ao lobby das indústrias de copyright, ele aprovou uma lei que no Brasil seria inconstitucional, por exemplo, que é uma lei que desconecta a pessoa por um ano se ela baixar músicas na, em redes peer-to-peer. -peer. No primeiro momento ele receberia um e-mail, no segundo momento uma carta e ter -se, na reincidência é, na terceira vez que ele baixa, ele receberia é, a, a, a informação que ele foi desconectado. Os provedores falaram, pô, muita gente vai ser desconectada, né? Aí, uh, eles mudaram a lei e falaram, o cara é desconectado, mas tem que continuar pagando a, a, a, o provimento de acesso, que é uma coisa estranha. Poucos países, fazendo como, por exemplo, fez a Finlândia, que determinou que o acesso à internet é um direito fundamental de todos os cidadãos. cidadãos. Cara, você dizer que direito à vida, direito à dignidade humana, direito à internet é um direito fundamental da pessoa, é muito crítico. Porque você dimensiona que assim como eu tenho direito à saúde, assim como eu tenho direito à educação, eu tenho direito de acesso à internet. Cada país disciplina o seu direito penal e estipula o que é crime e o que deixa de ser crime. Hoje nós temos, no mundo virtual, a possibilidade, cada vez mais real e presente, de crimes sendo praticados uh, num universo em que o autor do delito está sob o, um território e o resultado da atividade delitiva se produz em outros uh, territórios. Portanto, isso não poderá ser feito sem um, um, um grande esforço da comunidade internacional, através de tratados, através de acordos internacionais, que possam padronizar essas condutas. A criação de um marco civil da internet é um passo significativo para um uso ético e responsável de todas as potencialidades oferecidas pela rede também representa um importante espaço para a discussão de conceitos como crime e liberdade de expressão. Software the right you have right hate anything. Censorship a liberdade de expressão é um direito, é um direito constitucional, mas ele não implica que quem está se expressando não responda pelo conteúdo da sua manifestação. Então, eu tenho direito de me expressar como eu bem entender. Agora, se o conteúdo dessa minha expressão for, por exemplo, de causar alguma ofensa a, a uma outra pessoa, ou se isso representar uma injúria, uma calúnia, ou se representar uma discriminação, um ato discriminatório, racial, ou de opção sexual, é, eu vou responder pelo conteúdo do que eu estou exprimindo, do que eu estou expressando. Para o direito norte-americano, a liberdade de expressão é inclusive dita por alguns autores, o primeiro de todos os direitos. Ela é colocada num patamar absolutamente de sobredireito. A democracia começa e termina pela liberdade de expressão na visão norte-americana. Tanto é que nos Estados Unidos nem mesmo a apologia de crime ou a apologia eh, de condutas racistas ou discriminatórias é crime. O que é crime é transformar o discurso em ação. Ao contrário, outros países têm uma percepção diferente da liberdade de expressão. A tradição europeia é de que a liberdade de expressão não pode ofender alguns direitos fundamentais. E é assim na França, é assim na Alemanha, é assim no Brasil. Ocorre que a internet é a mesma para todos esses países. E é difícil, portanto, estabelecer um ponto de acordo quando há diferentes concepções a respeito do espaço da liberdade de expressão. Eu publico uma opinião até o respeito no meu blog, na não é tu chegando lá no provedor de internet dizendo ah, eu quero que tire o conteúdo do Marcelo Branco do blog porque ele está falando uma coisa que eu não gostei dele. Isso numa ditadura funciona assim, né? no estado de direito não. Então tu não tem esse direito, mas tu pode recorrer judicialmente através de um processo cível, inclusive, me receber uma indenização por um dano moral que eu te causei em cima de um texto que eu publiquei até o respeito. Ah, então, a, a, a liberdade da expressão na internet é, tem que ser uma liberdade plena. Todos têm direito, não pode ter censura prévia a nenhum conteúdo. Acabou de ser noticiado um caso de uma estudante de direito em São Paulo, que fez uma manifestação numa rede social é, depreciativa com relação a nordestinos. Ela respondeu a um processo, ela, um processo criminal, onde ela acabou tendo que... foi condenada a prestar... Uh, fez um, um termo de compromisso onde ela vai prestar serviço para a comunidade, onde ela... por? Quê? Porque na internet isso fica documentado. a gente consegue ir atrás. Né? As pessoas acham que não, que bota lá um post e aquilo mesmo quando não é identificado, nesse caso é identificada numa rede social. Né? mas mesmo quando não é, é um meio como esse onde você está assinando, é, através dos logs e dos acessos, dos dados de acesso que os provedores têm, muitas vezes se consegue chegar ao autor né, daquela, daquela manifestação. Não pode também a internet simplesmente ser uma terra sem lei, porque é, é, é, o nosso, é o nosso espaço de convivência, nosso espaço de socialização, e deve ser guiado por regras de convivência também. Agora, essas regras não podem inibir a capacidade criativa e de, de relação social das pessoas que se estabelecem através da rede. A comunicação na internet ela muda a natureza da comunicação porque o público e o veículo estão conectados na mesma matriz de mídia. Então, se a Rede Globo pode blogar, pode twittar, pode subir um vídeo, pode escrever um texto, o público dessa grande empresa de comunicação, ou mesmo o público das mídias sociais aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem a mesma plataforma de mídia na mão. Então, isso retirou a hierarquia no que diz respeito... A, a, a, a, ao domínio da tecnologia. Mais do que leis, é preciso destilar uma ética, uma ética nova, uma ética do, do compartilhamento, uma ética do respeito na rede. Isso é muito, muito difícil, é, porque é mais fácil vir com uma linha de proibição, e, que não vai funcionar, nunca funcionou, não irá funcionar é, daqui pra, pra frente. Né? então eu acho que a gente tem que criar. Qual a saída? Criar cada vez mais coisas que nós consideramos boas. Você fala o que é que nós consideramos boas? Bom, aquilo que cada um considera bom é uma discussão difícil de tratar, porque a diversidade tem que imperar. Então, eu acho que a riqueza das redes está na diversidade. Você acompanhou uma discussão sobre o marco civil da internet. Para assistir a esse e a outros programas da URGS TV, acesse o nosso site.